Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva. Hoje trazendo a música Além do Rio Azul, da banda Voz da Verdade, tá? Eu já fiz esse tutorial, né? Na verdade, o outro tutorial que eu fiz é para a versão para voz feminina, né? Dessa vez é para a voz masculina, ok? Então, vamos pegar ela em Dó maior, super suave, tá? Cifra na descrição para você baixar de grátis, ok? E vamos lá pro tutorial. A introdução dessa música é aqui, ó. Dó. Sol, Lá menor Aí repete Dó, Sol, Lá menor Fá maior Sol, já ia falar Dó Sol e Dó E aí depois faz um Que eu passo no final a melodia vai trabalhar assim. Vamos, a gente vai pensar nessa introdução em três partes, tá? Então, ó, eu vou tocar de forma bem simples para você pegar. Primeira parte. Tá vendo aí? Ok. Segunda parte. terceira parte ok lembre que tem um controle de velocidade no vídeo, tá? se eu tocar rápido, aí se achar que eu toquei rápido dá uma diminuída aí, beleza? ao invés de reclamar, hein? vamos lá, ó primeira parte bem devagarzinho Segunda parte, terceira parte, ok? Chegou aqui você faz o, tá, ó, então ó, vou tocar só a terceira parte para fazer essa preparação, ó. Fazer aqui também ó ah, ó, beleza? Aí entra cantando a partir daqui ó dó além do rio azul, então dó fá dó, e eu não vou cantar, lógico, né, para não levar as notificações de direitos autorais, né? Igual eu levei no vídeo que eu lancei ontem tocando essa música Fá, as ruas São de ouro, sol E de cristais, dó Agora vem fá Ali, tudo é vida, sol Aí aqui vai ter uma passagem que vai ser assim Ali tudo é paz, morte, choro Vamos pegar É dó, sol com si Lá menor Sol Fá tá? É uma descida ó. Ok? Então, ó, de novo ó, Além do rio Azul As ruas São de ouro E de cristais Ali Tudo é vida a caída agora, ó. ali tudo é paz, morte e choro, sol agora né, nunca mais, dó, agora vai para Fá, tristeza e dor, Fá, sol, nunca mais, dó, aí você pode fazer o, aí volta, além do rio, azul, as ruas são de ouro e de cristais. Tá vendo? É bem tranquilo. Ali tudo é vida. A caída de novo. Ó. Ali tudo é paz, morte e choro. Nunca mais. Tristeza e dor. Nunca mais. Ok? Tranquilo essa parte. Dedilhado. Ah, mas qualquer dedilhado vai servir, né? Além do rio azul Tá vendo? Arroz com feijão, ó As ruas são... Se eu começar a cantar, já, já sou considerado um pecador no YouTube Tá vendo? Tá vendo? Um Desdilhado simples já resolve Vem agora a outra parte Verei o grande rio da vida Si bemol, verei Fá, o grande rio Da vida Sol Si bemol de novo Claro Como Fá, cristal Sol Si bemol Verei a face Fá do meu mestre Sol, querido. E depois vai cair em Lá menor e dar um break, ó. Até aqui, beleza? Pra entrar no Nova haverá. Então, ó Aí tem um Paranauê que eu tô aqui, já vou passar pra vocês. Cai em Lá menor e breco, ó. Não há Tá bom? Então, o que, que eu fiz quando eu toquei essa parte aqui do verei o grande rio? Eu toquei aqui, ó Verei o grande rio da vida Tá vendo? Eu usei um, um, um, um sol com quarto aqui, ó tá. Então, ó Verei o grande rio da vida Tá vendo? É, é difícil. Pra quem não tá acostumado com o ritmo, né? Ó, para, Tá de novo. Rei, para O breque, ó. Eu não vou me esforçar não, cantando alto não, tá? É... Chegou no break, você vai fazer o que? Você vai se inscrever no canal, tá? E vai deixar teu like no vídeo, vai comentar de onde você tá assistindo esse vídeo, de que cidade, de que país você tá assistindo. Teve gente aí que comentou no outro vídeo que tava assistindo de Marte, pra vocês terem uma ideia, tá? Você tá assistindo de onde? Comenta aí no vídeo, tá bom? Pra gente saber aí, né? Tá, eu tenho muito interesse em saber de onde você está assistindo E o teu like e a tua inscrição é muito importante para eu manter o canal Ok? Vamos lá! Fez o break, se inscreveu, deixou o like Não haverá mais noite ali Aí tem umas considerações aqui para eu fazer antes da gente continuar Eu vou passar primeiro do jeito que está na música Depois do jeito que eu escrevi na cifra e vocês vão entender na música tá aqui, ó. Não haverá Ré menor, tá? Mais noite ali, Sol, tá? Então, não haverá mais noite ali, beleza? Ré menor, Sol maior, Dó maior, Sol com Si, Lá menor. Por que isso, tá? Aí deixa eu terminar com a segunda parte, né? Verei os olhos, Ré menor de jesus sol e tocarei dó seu corpo enfim mi maior tá aí volto não haverá na música então tá aqui ó não haverá mararara. minha consideração é em relação a esse sol é eu ouvi algumas versões pessoal tocando tal e também até o ouvido ele fica melhor sol com si tá tanto que eu coloquei na cifra Sol com si eu fiz, ó. Não haverá mais noite ali. Muito mais bonito do que fazer. Não haverá mais noite ali. Tá? Pra quem tem ouvido sabe que dá uma diferença. Então, fica a sua escolha fazer sol ou sol com si, tá? Beleza? Então, ó. Não haverá mais noite ali. Ou esse acorde ou esse. Tá? Vamos continuar, então. Não haverá mais noite ali, beleza? Não haverá dó maior, sol com si, nenhum clamor, lá menor. Verei os olhos, ré menor, de Jesus, sol com si. E tocarei, dó, seu corpo em fim, mi, maior. Aí volta, né? Não haverá, tararara. Aí, talvez no vídeo, é que eu toco tanta coisa, gente, que depois eu nem lembro. Eu usei chord melody nessa parte. Então, enquanto cantava, eu fiz, né? Beleza? Toquei o piano assim, toquei mais agudo, claro, né? Essa técnica, ela se encontra dentro do curso de teclado online, tá? Eu não passo esse tipo de técnica no YouTube, tá? Então, existe uma teoria para se estudar, uma forma de se pensar para chegar nesse resultado aqui, tá dentro do curso de teclado online, tá bom? E se você quiser ser meu aluno, link na descrição, ok? Tanto do curso de teclado online, quanto também o link do teclado expresso, que é só R$29,00, né? Nem uma pizza, entendeu? Então, por menos de uma pizza... Você vai também estudar comigo Vai ter conteúdo exclusivo, tá? E o chord melody tá só no curso de teclado online Que é o que tem suporte, beleza? Chegou no tocarei Seu corpo em fim Vai vir a parte das nações, tá? Sabe aquela caída que a gente fez assim, ó? A gente vai usar de novo agora Vai fazer aqui, ó Fá As nações Agora no andarão na sua luz vai ser Andarão na sua Tá, então as naço, Ó, Fá, né As nações andarão na sua luz E os portais Não sei a Salmos, não sei cantar não Jamais se fecharão A cidade é de ouro puro Até aqui, beleza? Vamos pegar então? Vamos lá, as ó, Fá As nações, Sol já cadê? Andarão Na sua luz Tá vendo aí o tanto de acorde E os portais Jamais se fecharão A cidade É de ouro Puro Segura no Lá menor Aí depois vem, de Jáspera é seu muro, Fá, além do rio azul, Dó, suave, tá? É... Deixa eu só fazer só a passagem aqui, que alguém vai escrever, ah, que você não tocou, não entendi e tal, hoje é mais fácil reclamar do que tentar, né? É... Cadê? Verei os olhos, vamos pra... a partir do Verei os olhos de Jesus, eu vou voltar um pouco para mostrar. Verei os olhos de Jesus Tocarei seu corpo, enfim As nações jamais... Ah, não sei a letra, não sei o que é lá, da luz, pronto Os portais, eu tô perdido Jamais... Eu sou tecladista, eu não sou cantor A cidade é de ouro puro Beleza? De jáspera é seu muro Além do rio azul Aí estamos chegando no final que o final é tranquilo, né? Tem tipo uma marchinha, né? Morte, choro, tristeza e dor Nunca mais, nunca mais É dó e sol, tá? Ó. Morte, choro, tristeza e dor Dó, sol, nunca mais Nunca mais eu não sei como é que é o ritmo da e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. É ta da da ta pa pa morte choro pa pa tá vendo? Tem que treinar a mãozinha aí ó, tristeza e dor pa nunca mais ta tá, ta ta ta ta ta. Nunca mais tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, Beleza? Aí vai ficar repetindo isso aqui um tempão, né? Morte choro Tristeza e dor Nunca mais Nunca mais No último, que é pra finalizar, vai fazer Morte choro Tristeza e dor Nunca mais Parou no mais Além do rio azul Cai no Dó Tranquilo Essa versão aqui é mais fácil do que a outra que a Lídia Moisés toca a outra, deu um trabalhinho pra fazer. Aqui não, aqui é tranquilo. É, só não dá pra eu ficar cantando aqui, porque o YouTube não tem misericórdia de mim, tá? Então, assim os caras atacam a notificação, e tem vídeo que bloqueia um monte de país, entendeu? Pra você que é inscrito, às vezes, não faz muita diferença, né? Mas pra gente que cria conteúdo, que grava aula, faz toda a diferença levar esses bloqueios, viu? Tá bom? E outra coisa... Me sugeriram ativar o clube de canais aqui, tá? Eu tava olhando lá o valor, é R$ 6,99 por mês, né? É, para contribuir com o canal. Eu tô estudando aqui o que, que eu posso fazer para ativar o clube de canais, tá? Mas de cara eu sei que vai ter acesso a, a todas as cifras do canal, ok? Já vou dar isso para quem entrar no clube de canais assim que eu ativar. É, vou colocar alguns materiais lá exclusivos, tá? Estou pensando em disponibilizar um curso de dedilhado dentro do Clube de Canais, tá? Que é um curso, inclusive, que ele faz parte do curso de teclado online. Eu vou disponibilizar dentro do Clube de Canais, estou pensando nisso, tá? E um dicionário de acorde, algumas coisas a mais. Live fechada para membros do canal. Comenta aí se você tem interesse em se tornar membro do canal. Para a gente madurecer essa ideia aí, tá? E começar a fazer isso. Tá bom, gente? Bom, acho que é isso aí. Um abraço a todos vocês, tá? Não esquece de comprar meu curso, tá? Porque aqui eu preciso, né? O YouTube não dá pra ficar rico aqui, não. Viu? Com o teclado não dá, não. Dá pra ficar com outras coisas, tá bom? Então, eu preciso vender curso. Não tem escolha, tá? Tá bom? Então, tem lá os valores lá, né? O curso de teclado online com o meu suporte 267, tá? O teclado expresso, que é o mais simples, né? R$29, tá bom? E você pode estar falando aí comigo aí pelos comentários aí e tudo mais. E quem é aluno pode me chamar no grupo VIP e falar comigo, tá bom? Um abraço para vocês, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau!